a todas, que a doce paz do Senhor seja sobre todas vocês. Sejam bem-vindas em mais um programa do ADEC TV, aqui no quadro Entre Elas. E hoje o papo é entre nós, mulheres. E vamos falar de um assunto que quase todas ou todas amam, que é moda. Aí nós vamos tratar a moda e a mulher cristã. Como você vestir o seu corpo e a sua alma? Como você se vestir de um modo que a agrada a ao Senhor e ao mesmo tempo se sentir bonita, se sentir atualizada e vamos conversar com duas mulheres que entendem muito bem desse assunto é, e vamos também falar um pouquinho o que que a Bíblia diz sobre isso e também vamos dar dicas porque às vezes você tem uma peça lá guardada que não está sendo aproveitada e que você só precisa de uma dicasinha para poder passar a usá-la. E o intuito do programa não é mudar o seu jeito de vestir ou falar o que está errado. O intuito é orientar, dar dicas e bater um papo gostoso sobre moda. Porque, como eu já disse, é um assunto que todas nós mulheres gostamos. E as nossas convidadas que estão aqui conosco hoje, quero apresentar para vocês. É a Ana Lídia, nossa jovem. <risos> Ana Lídia, vocês já viram ela aqui. Yeah. Em alguns, ela é ministra de louvor, ela vem e trabalha no Ministério Elo, pertence ao Ministério Ela, aqui da ADEC, aqui do Templo Central. E a Sandra. A Sandra também é ministra de louvor, pertence aqui também no Templo Central. E nós vamos bater um papo com elas sobre moda. Tudo bem, meninos que é paz seja sobre você também. Amém. Sejam bem-vindas. Vamos começar a falar um pouquinho desse assunto, né? Que eu gosto muito. Mas antes disso, tem, uma, tem, um, tem um, um versículo na Bíblia que está lá em Provérbios, Livro de Sabedoria. Provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Isso que é o mais importante, né? Antes de mais nada, é temer o Senhor. E para começar, eu quero falar um pouquinho. A Bíblia nos diz, Sandra e Ana, que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Né? Então, Sim. aí já dá para saber o nosso valor e quão grande é a nossa beleza, que nós somos feitos a imagem e semelhança do nosso Pai. Isso diz muito sobre o verdadeiro significado da beleza. Segundo esse padrão bíblico, qual o significado da beleza? Podemos expressá-lo também na nossa forma de vestir? Sim, podemos expressar sim na nossa maneira de vestir. Podemos. A mulher cristã, ela, ela, tem, ela tem que se amar acima de tudo. Porque primeiro o Senhor nos amou. Ele nos fez de uma forma é, única. Cada mulher única a sua forma, seu seu corpo, seu seu rosto, seu cabelo, nós temos que valorar, valorizar tudo isso em nós e na nossa forma de vestir, sim, porque primeiro que nós temos a agradar é o Senhor, né? O primeiro a ser agradado é o Senhor e segundo a nós mesmos, para nós valorizarmos isso que Ele nos deu. De nos sentirmos bem. De nos sentirmos bem. E quando você fala de que nós somos únicas mesmo, é, é no sentido de originais, né? É originais, igual a impressão digital. Cada, nós podemos ser parecidas, mas não somos iguais. A nossa impre, impressão digital, ela é única? É única. É uma maneira também de você agradar. Eu venho de uma igreja, e eu, eu, eu voltei para o Senhor aos 18 anos, e eu aprendi que o melhor de mim eu apresento para Deus, para Deus. Portanto, toda a vida eu tive as minhas roupas é, separadas para ir à igreja, para entregar culto para Deus, porque eu entendia e assim eu aprendi eu concordo que o meu melhor é para o Senhor, em todo o tempo é o melhor é para o Senhor. Então isso é um cuidado. É um cuidado. Um cuidado com um você cuidado. mesma, cuidando daquilo, né, daquilo que o Senhor que ele fez. fez. Não somos obra-prima? Obra temos que cuidar dessa obra-prima. Você concorda? Sim, a beleza né, é você ser único. Eu acredito que a beleza está na particularidade de cada um de nós. Então é muito importante isso que a Sandra falou, porque nós podemos ser parecidos, mas nós não somos iguais. sabe Cada um tem seu jeito. Então a beleza está na particularidade de cada um de nós e a beleza interior e a gente também pode cuidar Sim, da exterior, da exterior Sim, claro. aflorar, aflorar isso, isso. Né? e sabemos agora né, nós já falamos aqui né, somos obra prima, somos feitas em mais semelhantes, sabemos um pouco o que a Bíblia diz sobre isso mas ouvimos muito no mundo secular que nós, nós ouvimos, não, nós vemos muito no mundo secular hoje a valorização muito do corpo, né? Sim. Muitas coisas mostra o corpo muito amostra, essa valorização dessa imagem, né? Muito da imagem do corpo né, que está nessa exposição. E a beleza de uma mulher, ela precisa ser, não precisa ser exposta de forma rude, né? usando o seu corpo. Nós podemos, da forma certa... Podemos expressar Cristo e essa beleza vindo dele na nossa forma de vestir e as pessoas percebem essa diferença. Sim, dá para é, é visível, né? Eu acho porque nós vivemos em um mundo que as pessoas acham que nós precisamos nos expor, colocar o nosso corpo à mostra mesmo e no mundo secular isso é comum, né? Normal. Uhum. É, então é, é visível, sim, essa diferença. Sabe, entre nós mostrarmos Cristo através das nossas roupas. É. E quando eu falo isso, essa pergunta, Sandra, é, a gente não está aqui para criticar. Sim, claro. né? Porque hoje no mundo secular, é, é, tudo é muito sensível. A gente nem está passar ah, mas o, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Nós não pensamos assim, porque nós pertencemos ao Pai, nós somos criadas por Ele. Então, você já percebeu essa diferença, assim, das pessoas perceberem que você tem uma tradição, um costume diferente pela sua maneira de sim, vestir? Sim, sim, e, e é visível, é notório que às vezes as pessoas, elas... Na maneira da gente vestir, não falo por causa da... da se, que seja uma maneira correta ou incorreta, uhum. tá? Mas a questão da decência. Sim. E a, as pessoas realmente, elas, elas olham e elas observam algo diferente em você elas sabem que tem algo diferente na sua vida, que não é igual ao que o mundo, ou ao, igual ao que a mídia dita para nós. Né? Não importa se nós somos gordinhas, magrinhas. importa é que resplandeça em nós o que nós trouxemos para dentro de nós com o Espírito Santo. Ele tem que brilhar na nossa vida. E na maneira da gente vestir, ele brilha em nós Ele brilha em nós também Ele brilha em nós E ele fala conosco Quando nós estamos acertando ou errando Numa roupa transparente Né, num decote Um pouco excessivo é Excessivo Né, então a gente tem aí o caminho Quem nos dá, a diretriz Quem nos dá É o Espírito Santo Claro que uma autocrítica A gente tem que fazer Sim Né, o tempo uhum. todo Mas o mundo Ao nosso redor Está observando isso o tempo todo eu tenho, observa. Observa. eu tenho até um exemplo disso eu, eu, vou dar um, eu tenho vários Mas esse Um dia, era um domingo à noite Estava preparando Né? A gente tinha preparado para vir para o culto Ia ter um evento aqui E ligaram Precisando que a gente buscasse Umas coisas no supermercado Eu estava com duas amigas Daqui da igreja também A Jane e a Bárbara E a gente já estava pronta, passamos no supermercado A hora que nós descemos no supermercado e já estava né, medindo febre, né uhum. por causa da pandemia. E a mulher, as duas mulheres que estavam lá, né passando álcool, com o um termômetro, medindo a febre, falou assim, olha, eu estou impressionada. Como, como vocês se vestem bonitas, né? Elas perguntaram, de onde vocês são? Qual igreja vocês congregam? Porque hoje em dia é tão difícil a gente ver mulheres assim, tão vestidas assim, tão bonitas, tão bem comportadas. Então, a pessoa já enxergou algo diferente ali. Uhum. Ela já perguntou, olha, onde vocês congregam? Porque, né? hoje em dia a gente não vê muito mais. Então, é isso que eu te... as pessoas percebem. Percebe Sim. A decência, ela, ela é. fica muito aflorada, muito evidente no meio da sociedade. Ela fica, é. ela faz a divisão mesmo. Faz a divisão. Né? Porque hoje, né, a gente olhando assim de... um uma forma geral, as mulheres elas entendem algumas, não podemos dizer todas, mas algumas entendem que é necessário, como ela falou, mostrar o corpo, evidenciar o seu corpo, E não, não é assim é uma e nem auto afirmação é, é uma afirmação precisam evidenciar o corpo para se afirmar como bela para se achar bonita né? como quem depende da valorização do outro, do outro. e não é isso nós precisamos nos valorizar dentro daquilo que nós falamos primeiro. O Senhor nos fez. E pelo fato dele nos ter feito, nós temos que nos amar da maneira que ele nos fez. Podemos né? estar lindas precisa vocês... e resplandecendo a luz. É, é, nós podemos cuidar disso. né Vestir bem, sim. Por que não? O Senhor nos, não nos deu a condição. Sim. Realmente as pessoas percebem. Sim. Percebem. Podem até não falar. Mas A maioria percebe. não fala, mas percebe. Com certeza, percebe. E aqui, gente, esse sentir bonita, muitas vezes também é imposto pela moda, né? Imposto pela, pela sociedade. É, e pode ser interpretado de forma errada, gerando comparações. Né? Segundo o padrão bíblico de beleza e identidade. Como fugir da comparação e ser quem Deus nos criou para ser através da forma de vestir? Ana Lídia. Ana Lídia, gente, eu até esqueci de falar. Ana Lídia, ela faz moda. Uhum. Não é, Ana? Sim. Eu acredito que a gente tem que ter a nossa identidade firmada em Cristo, sabe? E aí a gente vai parar de se comparar. Nós podemos nos inspirar. Igual a Sandra é um motivo de inspiração para mim. Sim. As roupas que ela veste... Eu me inspiro, sim, nos sapatos, tudo. eu me inspiro, é a gente pode se inspirar, sim. mas não se comparar, porque você acaba vestindo sim. algo que não diz nada sobre você, você acaba vestindo coisas do outro. E não, então, nem combinam com você. Nem combina com você, então assim, é, a questão de ter a sua identidade mesmo firmada em Deus, é, não gera a comparação, sim. sabe? Então, é um, é um meio de fugir dessa comparação, é entender Sabe? Quem você é em Deus. E que você é única, né? Como nós falamos aqui. E a inspiração, todas nós nos inspiramos Sim. em alguém, né Sandra? Você fala que quem são suas inspirações? A minha inspiração foi a minha mãe, porque eu me recordo de momentos da infância, eu me recordo de um, de um período que um dia, na verdade, que eu estava na, na padaria e ela desceu de um, do ônibus, voltando de uma consulta. E a forma que ela usava o cabelo, as roupas, usava um broche naquela época, né? Uhum. Eu até tenho esse broche lá em casa. E eu achava, quando minha mãe desceu do eu falei, gente, que coisa uhum. linda, olha o sapato. olha. E eu observei tudo, do sapato até o cabelo dela. E outra foi a irmã Celeida, ela, esposa do meu pastor na época, uhum. era uma mulher fantástica, ela estava sempre à frente do tempo dela. né? Então... Se naquele período nós usávamos sandália rasteira, ela não, ela já estava nos plataformas. Então eu achava aquilo maravilhoso e eu me inspirei nela, muito, muito nela e na minha mãe. As duas tinham uma personalidade muito parecida. Né? Então a, a, essa construção foi inspirada nessas duas mulheres Então mesmo. Né, inspiração todas nós temos, Sim. todas nós nos inspiramos, nós nos podemos querer é ser o outro, comparar Sim. com o outro. É, Isso que é importante. Como podemos resistir a essas pressões do mundo e da moda, na forma de vestir, que o mundo tem imposto? E podemos estar dentro da moda, conservando os nossos valores e agradando a Deus? Eu acho que a gente já até falou né, disso, assim. mas eu queria que você desse uma reforçada, aprofundar Na verdade, um o mundo, ele, ele quer impor um padrão de beleza para a gente, né? porque a mulher bonita aquela mulher perfil da Gisele uhum. né? é aquele cabelo que é o bonito, é aquela roupa aquele, né? todo ano nós temos aí lançamentos de tendências de moda, mas nem sempre aquela tendência ela vai bater com você ela não fica dentro de que você eu não sigo moda eu, eu, eu sempre falei e eu gosto muito de frisar isso, eu sou eu Uhum. Eu sou eu, não sou a Gisele não sou não sou o perfil dela, eu não sou o perfil de ninguém eu sou meu perfil, eu sou Sandra Deus me fez assim então é assim que eu sou, às vezes alguém pode achar bonito, ótimo, legal mas se acha feio também, não faz diferença porque eu sou eu isso é muito, você muito tem bom menina. então essa, essa questão de você, a gente, a gente não precisa ficar preso a nada do que o mundo impõe pra gente nós somos contrários ao mundo nós Porque me interessa Agradar a Deus. Deus Então quando eu me visto Quando eu visto uma determinada roupa A primeira coisa que eu vou observar Na minha roupa, se ela está decente Se ela agrada ao Senhor Você está entendendo? E é fantástico quando, quando você para E observa a voz do Espírito Santo Falando com você E ele fala Não essa não, é, é só você olhar no espelho, ele, ele fala, fala na hora, ele falo, olha, fala, olha, minha filha, então, olha aí, olha, olha aí, direitinho. Olha. Fala aí, olha, se não tá <risos> transparente. Se você está dentro do templo, como é que é? Você pode agachar, você pode dobrar os seus joelhos, né? Confortavelmente. Confortavelmente, sem estar tá segurando sua blusa, sem estar tá segurando o um rachado da saia que tá excessivo. A questão da tendência que ela falou é muito importante, porque, igual a Pantone, ela lança todo ano né, as cores do ano. Uhum. As pessoas se sentem muito presas a isso. Nossa, essas vão ser as cores do ano, eu só posso usar essas cores. Não. Tem cores que vai agradar você, tem, tem cores que vai me agradar, mas não vai agradar a Sandra. Sim. Então é entender isso. A tendência sempre vai ter. Mas tem coisas que me agradam e coisas que não me agradam. Então a gente não pode viver preso a isso, sabe? Aí, tipo assim, a tendência. A, a, Tendência, né? Tem todo ano e você não tem que seguir aquilo regrado, assim, sabe? Não tem que ficar preso aquilo. Você tem que vestir o que você se sente confortável e se sente bonita, né? De modo que você esteja decente, né? E agradando a Deus, é claro. E dentro dessa tendência, né? Nós estávamos conversando, eh, as pessoas colocam a, a mulher evangélica num perfil que não é, não Sim. parece, de uma mulher que agrada ao Senhor. Com as roupas muito. Eu, eu abro o site de, de, de moda evangélica e eu fico um pouco assustada. Elas estão embaladas a vácuo. Elas estão embaladas a vácuo. É comprido, mas, mas está embalada é comprido, a vácuo. Mas é mas tem um rachado lá em cima. Eu é tá comprido, muito... mas. Tem a vácuo mesmo. Eu não consegue respirar. Não consegue dar respirar. Um passo, não consegue é. respirar. Né? Então chama muita atenção. Tem que Nós ter muito cuidado também. Tem que também. ter cuidado. Não pode usar uma roupa justa? Pode. Pode. Mas você pode. Cobrir, né, Ana? Sim. Como nós estávamos falando, os lugares que ficam mais evidenciados. Sim, sim. Colocar sim. um sobretudo, Isso. Um, ou um colete, ou um kimono, nada que vai evidenciar as suas partes. né Justamente, que não é interessante, ninguém precisa saber, saber. as suas formas. É verdade. É? Meninas, nós vamos continuar nesse assunto, nós vamos dar para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, nós vamos falar mais um pouquinho um pouquinho mais da parte espiritual, e depois nós vamos dar umas dicas super legais para vocês. Até daqui a pouco! Voltamos e vamos continuar nesse assunto, eu quero fazer mais um mais uma pergunta. O jeito da mulher se vestir, fala da sua personalidade? Expressa quem somos? Sim, como eu disse né, quando a gente estava conversando, a moda é uma linguagem, então ela é capaz de expressar diversas coisas sobre nós. Então ela é capaz de expressar a nossa personalidade, sim. Como eu dei um exemplo, uma mulher que quer mostrar é uma que ela é mais séria, né? Ela opta por roupas mais neutras, né? E não roupas vibrantes. Então assim a, a a questão a roupa fala muito quem nós somos. É a roupa fala. O que nós queremos expressar? Sim, sim, nós expressamos muito porque quando a gente chega num lugar a gente não a gente pode não falar nada, mas a pessoa observa a nossa roupa, observa então ela fala. É igual no supermercado. É. A, a mulher já chegou pra você e te perguntou de qual igreja você é. Porque a sua roupa expressou pra ela, sabe, que você é de uma igreja, que você se veste com decência. E às vezes as pessoas, as cores, Sandra, é, as pessoas nem sabem nem o que quer dizer. Por exemplo, o azul marinho. O azul marinho, ele passa uma impressão de que aquela pessoa é profissional, de seriedade, igual tons claros. Sim. Então, aquilo, por exemplo, se você vai numa reunião de trabalho, se você tiver de azul marinho, é inconsciente, a pessoa já tem, né, já te imagina, não, a, aquela pessoa, ela é profissional. Uhum. Então, é importante. Sim, é, é, importante, é importante saber vestir para todas as todas ocasiões. Todas as ocasiões. Né? Tem um tipo de roupa para todas as ocasiões. Com relação à personalidade, eu vejo que a roupa, ela fala muito com a gente, por exemplo, um dia que você acorda mais entristecida ou muito abafada com as tarefas do, do cotidiano, você tem um jeito de se vestir, um jeito rápido, objetivo e você parte para cumprir com as suas tarefas. Né? O dia que você está mais feliz, se amando mais, se gostando mais, você se arruma mais, você se maqueia, hum. você se preocupa em, pôr, às vezes, uma bijuteria, né? Então, a, a, a roupa, ela fala da nossa personalidade totalmente. E do nosso humor. Do fala. Fala. Né? Totalmente. <risos> Até as cores que nós usamos, face. elas Sim. falam muito sobre nós. Fala. Aí, aqui, nós, né, a gente não pode ser os extremos, nem desleixo, nem vaidade. Então, não confundir cuidado pessoal com vaidade. É, o cuidado pessoal não abrange só é, tomar banho, escovar os dentes, Depilar. lavar os cabelos, né? fazer uma depilação uhum. é, é mais do que isso. É mais do que isso. Porque primeiro, você, você se cuida, porque você tem que se amar, você tem que se gostar. Sim. Independente. Isso é da... templo do Espírito Santo São é de templos templo do Espírito Santo. É como nós falamos, a nossa... Nós somos únicas, uhum. não somos iguais a ninguém, porque não fez uhum. ninguém igual a ninguém. Uhum. Então você tem que amar e você tem que valorizar essa obra, que não foi uma obra tirada de qualquer lugar. Foi uma obra feita lá na glória, né? expressa, está aqui a expressão do que ele fez. E esse pensamento foi lá na eternidade. Sim. Como que eu vou agora desfazer disso que ele... Como que eu agora eu vou cuidar muito mais do outro e não vou cuidar nesse tempo precisamos nós temos que ter esse equilíbrio esse equilíbrio né cuidar sempre de você o sempre o equilíbrio sempre o equilíbrio cuidar de você cuidar da casa cuidar dos filhos né manter todo esse ambiente ali todo todo é regado verdade. de cuidados meninas agora vamos dar umas dicas para as nossas irmãs dicas dicas nós queremos dar né? dar umas dicas mas é para vocês se sentirem melhor, para vocês terem mais, saber mais né? do que pode, o que não pode, ou como fazer, ou como aproveitar uma peça que às vezes está parada aí há muito tempo. Isso não é para modificar o seu guarda-roupa ou modificar quem você é. Isso é só para enriquecer mais, essa, você enriquecer mais a sua visão a respeito da moda. E vestir bem, vestir, ficar bonita, se sentir bem, também é honrar o senhor decente, não é? Sim. É honrar o nome dele, nós falamos isso o tempo todo. Uma peça, eu tenho uma prima que ela é consultora de moda, e ela fala assim, olha, uma peça sua, ela tem que dar no mínimo três combinações, disso você já, você já tem que saber, Carolina, uma peça sua, ela tem que dar no mínimo três combinações, seja qual for a sua peça, e isso já é muito interessante. Sim, muito já muda muito né, a sua visão. Você agora já tem uma visão mais ampla. Você Maravilha. olha para o vestido quando você vai comprar, você fala, ah, eu posso usar assim assim, assim, assim, assim. Você tem uma visão mais ampla. Então é muito importante você olhar para a peça e ver outras opções que você pode usar. Outras Com opções. É, é, igual é importante também que você também. Quando você faz isso, você não. Entende? Você não precisa gastar muito. Muito. Você tem várias opções você com uma peça. Você tem várias opções com uma peça. Com uma peça. É, isso abriu minha visão. Falei assim, realmente, porque às vezes a gente tinha uma blusa e você só usava com aquela saia. Ou aquela saia, e não podia mudar. Mas não. Se a peça, se você não tiver uma visão que vai te dar no mínimo três, mínimo que eu tô falando, ela fala, então você nem pegue. Porque você tem que otimizar o seu guarda-roupa. Vamos falar agora de um assunto, de uma, de uma dica. E essa dica, muita gente tem dificuldade. Eu gosto, mas tem gente que tem dificuldade, que são as estampas. Muita gente tem medo né, de usar a estampa. Tanto as estampas com listras, que uns falam que engordam muito, outros falam que né, não pode usar. Ou as estampas de poá, ou as estampas florais mesmo. Mas se você tem muito medo de usar uma estampa, você pode sempre optar por um, ter uma peça lisa junto com aquela estampa. Ou uma estampa que tem os fundos mais escuros, se você tem muito medo de usar. Então, um, uma saia que é estampada, opte por usar uma blusa lisa em cima. Que tem um tom, né? Que tem um tom parecido, Com, do, com né? uma das que cores combina, da estampa. combina. Se você for usar é, duas estampas diferentes, é, uma listra com um poá sempre opte também por usar da, do mesmo tom das da, da, do mesmo tom as duas peças porque né vai ficar harmônico as Sim. duas peças e se, e se a gente olhar no espelho né Sandra tem que ser agradável aos Sim, olhos né tem tem que agradar na hora de misturar es, a estampa você olha no espelho você consegue ver se tá agradável aos, aos olhos é, o segredo para quem tem dúvidas de de usar estampa e, e fica assim meio é retraída com as estampas é você manter o foco numa coisa só se você tem uma saia estampada põe uma blusa lisa e um calçado mais liso, mais liso. eu gosto muito de onças né Sim. por exemplo, se eu colocar uma blusa de onça eu vou dar a opção de colocar uma, uma saia lisa e um sapato que não vai comprometer toda a roupa porque senão gera o exagero Aí você não sabe o que está que mais vibrante <risos> ali, ali naquela, naquela combinação ali. Então, se você conseguir equilibrar isso, já é muito. Já é muito, já vai dar para você usar várias estampas sem comprometer. Porque você já tem uma peça com um ponto focal, isso, que vai ser a sua blusa. justamente. Então, se você colocar um sapato que chama muita atenção, aí não vai ficar muito Não vai, entendeu? não vai ficar É A mesma coisa da maquiagem. Você vai fazer uma maquiagem, você tem que decidir. Ou você realça lábios, ou você realça olhos. E o exagero tá nisso. E às vezes a mulher não consegue se achar bonita, porque ela não tá conseguindo conjugar essas estampas. Então, o segredinho básico para dar certo é fazer isso aí. Outra dica essencial. Se vocês têm dificuldade com estampa, se quer começar a tentar usar, dê opção para o fundo mais escuro e estampas menores. Sim. Até... Até você acostumar, acostumar. né? Porque a gente olha primeiro e fala, ai, ah, não vou conseguir usar. Mas você testa, coloca a roupa, olha no espelho, vê se te valoriza, vê se escurece o seu rosto, deixa ele mais claro. claro. É super importante você se olhar no espelho, sabe? Olhar... Tá, espírito Santo, fala comigo, né? Fala com é, que tá é, essa não forma. é só se tá decente, sim, né? Tá... Sim. tá tá, tá ele harmônico. Vai? Tá harmônica. E agora, meninas... Igual um vestido, a gente gosta, eu, eu gosto muito de roupa larga, vestido mais largo, eu gosto do, dos caimentos, eu gosto do movimento. E tem gente, por exemplo, eu sei que o vestido mais largo, às vezes, ele, ele, ele engorda, às vezes, mais um pouquinho, eu não ligo. Uhum. Eu gosto, mas tem diversas maneiras de usar um vestido largo. Sim. Você pode pôr um cinto, por exemplo... Porque ele vai marcar, né? Esse vestido que eu tô aqui, ele é, se eu for tirar o cinto dele, ele vai ficar mais largo mesmo. É, e quando eu coloco o cinto, né, ele ajusta a minha silhueta, então, então. fica mais harmônico. Não deixa o meu, meu corpo amostra, mas deixa tudo mais harmônico. É claro que você pode usar igual você, fica muito bem com os vestidos largos. Eu não gosto muito dos vestidos largos porque eu não me sinto muito confortável. Então eu sempre opto por colocar um cinto. Então você pode sim colocar um cinto, ou alguma parte de cima também, que vai deixar mais é, harmônico, né, igual a gente uhum. tá falando aqui. Então sim, você pode... Tem gente que gosta muito de vestidos mais largos, igual você. Eu Mas amo. Mas quando você coloca um cinto, também deixa mais harmônico a, a sua cintura, sabe? A marca mais, então é bem bonito também. A Sandra usa muito cinto, eu acho maravilhoso. Eu tenho, eu tenho dificuldade com cinto. E você usa muito cinto, eu acho lindo. Eu acho maravilhoso. E o cinto é uma ótima opção, não é, Sandra? Uma ótima opção para ajudar ali na, na composição da roupa, afinar, a cintura. A é, gosta de largo, usa largo. Eu acho que a gente não tem que ficar preso não. a nada. E nem a opinião. Sim. Nem a opinião. É, esse eu eu sempre não. fui muito, como se diz, sempre fui minha opinião. Eu e meu espírito. Se eu, eu gostei, também. acabou. Se eu Mas gostei, acabou. A única opinião que me influencia é do meu marido. Ah, o meu também. Opinião aí, assim, eu prefiro não brigar, é, então eu aí, acato. A opinião dele vale muito. Você falar que não gosta, ah, não gostei, não ficou legal, acho que até nem uso mais. Né? E mulheres não tem problema nenhum, né? A gente e... querer agradar eles. Não, eu assim, não, então não vou usar, né? Não temos é. que agradar. Temos que agradar. É. A tá preparando. preparando pra caramba. Pra caramba. <risos> amém. <risos> ah, e, então, não tem uma altura, uma silhueta ideal para que eu possa usar tal roupa ou não. É, você tem que utilizar o seu corpo. O seu corpo. Se ficou o que, bem, que então, faz bem. bem? O que, que te faz bem? Um senso crítico as pessoas vão falar né não, ah. não tem jeito as pessoas vão é, falar mesmo sobre a sua roupa nem não precisa ser com você né mas vai falar mas se você está se sentindo bem com a roupa não, não importa é. o que falam Ah, gente os meus mesmo. maiores críticos são os meus familiares <risos> isso Tem que ver. mas é aquilo que eu falo isso não, eu te atinge, não me atinge não. porque eu sempre gostei de moda e eu sempre também tive a minha personalidade Justamente. E, é, é, é o retrato é da retrato. sua personalidade. É, né? Eu é. gosto, às vezes, de usar coisas diferentes. Não é coisa que chama atenção, mas eu, eu, às vezes eu gosto. Sim. Então, né? eu sou assim, né? É você sendo você. Eu sendo Sim. eu e procurando só agradar o senhor. Ah, outro quesito que pega para nós, mulheres cristãs. Uma alcinha. Às vezes eu quero usar uma blusa que tem uma alcinha, mais fininha, com um decotezinho mais profundo, ou um vestido. Como que eu faço? Eu, eu, eu não posso, eu posso comprar aquela peça, porque tá, só porque ela tem uma alça ou um decote. Como que eu vou resolver esse problema? Eu sempre olhava os vestidos de alcinha e falava, meu Deus, não posso comprar, mas é tão bonito, não posso comprar. É que um dia, eu estudando, eu vi que tem formas, assim, né, tem várias maneiras. E você pode colocar uma blusinha por baixo, uma t-shirt mesmo, bem justinha, né? Você pode colocar por baixo, que seja um tom igual, é um vestido preto, você pode colocar uma t-shirt branca, ou, ou de uma cor ou preta mesmo, ou né, de, ou de cor, outro, qualquer outra mais cor mais neutra. Você pode também colocar por cima, colocar uma jaqueta jeans, um colete jeans, um sobretudo, assim, Dá pra... pra... Pode, pode deixar te amarrar, aparecer uma pode, saia. Pode, pra... sim, aparecer uma saia é muito importante. Muita gente deixa de usar, né, muitas peças por isso, então dá sim. Você pode colocar a blusinha por baixo, por cima, né, tem jeito. E igual transparência, né? Eu posso ter, Sandra, uma roupa, uma blusa que eu achei linda, mas ela tem certa transparência, ou um vestido, ou uma saia. Posso usar? Pode, tranquilamente. Você só tem que colocar algo por baixo, né, Para não, não... Não é legal você colocar uma transparência com o sutiã também. Com sutiã, lógico. Aí você vai colocar uma camiseta. Eu tô aqui com uma camiseta debaixo de um, um hum, poazinho é linda, transparente, transparente, né, e tá super decente. É. né? Não tem nada a ver. A saia é da mesma forma. Antigamente as mulheres usavam muita combinação a anágua. Sim. Hoje... Praticamente não se acha mais anáguas e muito menos combinação para comprar. Mas ter um, um, um, um acessório desse dentro do guarda-roupa é fundamental. É fundamental. Porque quando você estiver com uma saia que você observa lá você e seu espelho, você observar que o reflexo da luz dá uma transparência naquela saia, põe algo por baixo para cobrir. Não precisa, ninguém precisa ficar vendo por entre suas pernas. Né, e muito menos a sua parte de cima. Mas eu não, não preciso, eu posso ter. Pode eu ter. Posso ter. Pode ter. Tem alguns eu lugares poder. aqui na cidade mesmo que nós encontramos uma anágua. E não é aquela anágua que vai te, te deixar assim, vai te envelhecer não. Hum. São anáguas bonitas, coladinhas no corpo. E depois, deixa quando você segura, põe deixa a pessoa, mais segura. segura. Eu a pessoa é nem possível. vê que você está com aquilo. não é para ver, justamente para estar. Para não é tampar, Você se sente é é mais confortável, é. porque justamente. não marca nada. Eu não mando fazer. Mais, Dependendo mais, da, né? da roupa, eu mando até fazer. Pode mandar também. Eu fazer, mando fazer também. Tá é. Nosso tempo tá acabando. Nós temos muita coisa para falar ainda. <risos> <risos> eu vou passar aqui para um. Vou falar de um comprimento para mim, hoje, eu, é, é um comprimento que gera muitas dúvidas, muitas mulheres querem usar, voltar a agilizar, mas às vezes sentem medo, ou elas me perguntam muito isso, hoje em dia, aqui, que é o mid Hoje, eu gosto só de mid mid no mais longuete, os meus longos eu mandei cortar tudo, porque uhum. o mid é um comprimento que eu amo, que eu uso de rasteira, de salto, de tênis, eu não preciso ficar levantando para me subir escada e eu posso abaixar, às vezes eu vou abaixar posso baixar de qualquer jeito que eu não vou ficar também exposta eu tenho muita facilidade mas tem gente que não tem o que que vocês falam do midi que o midi chegou e ficou é, eu acho o midi maravilhoso e eu prático posso, né e eu tenho tem que tomar cuidado para não ser tudo midi no meu guarda-roupa é, né? é tem, é tem, tem <risos> algumas é lá que eu estou cuidando para não mandar cortar <risos> Igual eu, não eu, mas eu falei, tudo. não, vou conservar o longo também, <risos> que ele tem o seu lugar, né? Mas eu, eu, eu vejo que isso veio para ajudar mesmo a, a, a mulher. Eu posso dizer a mulher cristã, né? Porque não se achava saias em um comprimento adequado. Ou eram muito curtas ou muito longas, né? E... Se você colocasse um midi, você estava com o ar de uma mulher mais velha, mais senhora. Pelo menos na minha época sempre foi assim. Né? Então, quando veio essa moda midi para nós, foi uma, uma libertação. Demais. Né? Demais, foi maravilhoso. Porque você pode se vestir adequadamente, né? Adequadamente, eu quero dizer, com decência, Sim. né? Não precisa... Para as meninas que estão escutando, não precisa usar um midi colado no corpo, aquela saia lápis hipercolada, nós estamos falando... Fugir do reto, é, daquele reto... Quer usar o lápis? Pode usar, maravilhosa, uma saia lápis Sim. é maravilhosa, super elegante. Mas não precisa colar e nem evidenciar o corpo, né? Então, o MIDI ele veio para dar uma libertação para nós, mulheres. Eu, eu vejo até como um projeto de Deus. Deus para nos ajudar. Porque hoje você vai nas lojas e você encontra. A Sim. moda hoje está nos ajudando loja, muito, né, loja, Muito. De qualquer faixa de, de, de, de, de, de preço. De orçamento, de orçamento, tem. do orçamento, você encontra o mid lá. Sim. Um mid bacana. Legal, bonito, né? Sim. E para todo tipo que de mulheres. Ou, e o midi, às vezes a, a, as mulheres me questionam Ah, mas a minha, canela é, a minha canela é muito grossa Ou a minha canela é muito fina Ou eu sou muito baixa Mas isso não tem nada a ver Não, não tem nada a ver é, Quando você usa um midi, né Você pode usar do salto até o mule até o... Você vai sair de tarde Você quer, ah, eu tenho um batismo na igreja Quero ir mais confortável Você pode colocar um midi e um mule Você vai estar linda, maravilhosa e, à noite, você quer ir no culto, você pode colocar um salto, sabe? Então, você pode colocar um tênis também. Então, dá pra você usar de várias maneiras. É, igual a Sandra falou, eu tenho que tomar cuidado pro meu guarda-roupa não ter só mídia. O meu guarda-roupa, basicamente, o meu só é só mídia. É Eu, decortar, eu né? gosto <risos> muito, muito, muito de mídia. Que dá pra usar com várias peças, de vários jeitos, largo, soltinho. E igual a Sandra falou também da saia lápis, né? Não, não os midis muito justos, eu... você pode comprar, pode comprar, mas igual a gente falou, coloca um colete maior, bem oversized mesmo, bem grande, é, ou um sobretudo. E um colete então, assim, misturadinho aí, fica, fica, ai, fica tão fica legal, tão... né, e eu gosto muito. E o midi é assim, se você é mais baixa, né, quer colocar um midi, deixa você... o, o peito do pé amostra. Põe Sim. uma sandália nude, o peito do pé amostra que vai te alongar, ou um vai. sapato nude, ou sapatilho de bico fino. Se você é mais baixa, você pode optar por um salto, né, que ele vai alongar a sua silhueta. Então, você não... Igual um vestido longo. Tem muita gente que acha que tem que usar o vestido longo arrastando no chão. Você pode mandar, né, dar uma pinça nele sem assim, cortar e colocar na altura do seu peito do pé mesmo, que aí vai te alongar mais. Então, tem muitas meninas baixinhas, igual eu, eu tenho 1,60m. Então, quando eu, eu uso com o tênis, é claro que eu vou ficar um pouco mais baixa do que eu já sou assim aos olhos das pessoas, né? Mas aí quando eu coloco um salto, que eu tô aqui agora, eu fico mais alongada. Então, se você tem muito medo, aí você fala assim, ah, mas eu vou ter que usar com salto. Eu não gosto de salto. Como que eu vou usar com salto? Eu busco conforto. Então, eu sempre opto por comprar saltos que tenham um, um salto bloco, bloco, assim, mais quadrado. Mais é, porque... E o peito do pé, a amostra, alonga também. Sim, alonga. Então é bom você ter, sempre ter o peito do, do pé, pé a, a, amostra. a amostra, pra te alongar. Então você não precisa ter tanto medo de usar. E assim. a canela fina, a canela grossa, é. não tem nada a não ver, meninas. Nada meninas. Isso ninguém vai reparar <risos> e você vai estar tá linda de todo jeito. É verdade. A gente tem muito mais coisas para falar, né? Vamos voltar aqui, vamos falar mais. Não dá mais tempo. Nós extrapolamos, mas a produção vai conseguir encaixar tudo lá, que eu sei. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Que Deus abençoe Amém. vocês. Você também. Espero que vocês voltem e rápido e que nesse, né? Esse programa Vai passar, eu acho que antes, né, das festas de finais de ano. E que as nossas Bom. irmãs possam usar as dicas, Sim. aproveitar o que elas têm lá. Se tiver uma peça tem, que não tá, leva na costureira, que tem peça que tem que ser reformada, é. não fica guardando. Espero que elas aproveitem bastante. Vocês fiquem com Deus, as meninas vão despedir de vocês também. Deus abençoe. Tenha um final de ano maravilhoso com a família de vocês e principalmente ao lado de Deus, honrando aquele que nos salvou. Um grande beijo e até o próximo, meninas. Fica com Deus, meninas. Beijo para vocês. Tchau, meninas. Fiquem com Deus.